Então, para o Minecraft uh, Seguinte, primeira coisa, eu estive esse tempo fora porque eu estava fazendo estágio aqui. Uh, eu ficaria um pouquinho pesado eu ficar com os vídeos editando e fazendo estágio ao mesmo tempo. Aí eu, não, aí eu decidi parar um pouco o canal. <risos> seguinte, chegamos no mês de junho. Mês de junho, junho. Sim, mês de junho se vocês não sabem, é lançamento de DrastopFans 2, dia 19... Daqui 15 dias, eu estou no meu Instagram fazendo count, o, a contagem regressiva, se vocês quiserem seguir no Instagram, eu vou deixar aí na tela já. E tá, então, temos umas coisas pra... Não vai parar de passar carro na rua, primeiramente, porque... Não sei, mas é. Temos umas coisinhas pra falar. Uh, primeiramente, este vídeo aqui não é o vídeo que eu mais quero gravar, o vídeo que eu tô mais empurrado pra gravar, mas ele, de certa forma, é o mais urgente, porque eu deixei uma série incompleta e eu acho que só preciso mais desse episódio para acabar a série de Outlast. Então sim, hoje será gameplay de Outlast uh, aquele calendário que eu montei aqui um, eu montei nos últimos vídeos esquece ele por hoje por hoje assim mais ou menos porque eu ainda eu tô voltando pro canal então enquanto eu estou voltando pro canal vai ter algumas coisas sem contar que eu tenho um monte de vídeo atrasado então eu tenho que ir postando eles de acordo com com o que eu quero então por enquanto aquele calendário lá de segundo ser uma coisa, terceiro ser outra, vai ficar de lado, mas já já ele volta, okay? uh, Mas por enquanto é isso. Uh, primeira coisa, eu quero gravar esse vídeo aqui de Outlast, essa gameplay, que eu acho que vai ser a última, uh, se não for, paciência. Uh, e tem três, três, três trailers novos de The Last of Us 2 que a gente não analisou, que eu tenho que analisar. Então, os próximos três vídeos vão ser analisando o trailer de dia Last of Us. E depois eu vou fazer uns vídeos aí, a Way, até lançando Last of Us, enquanto a gente está a contagem regressiva aí, né? Faltam 15 dias. Eu acho que faltam... Sim, faltam 15 dias, porque dia 18 vai faltar um. Então faltam 15 dias, então tá certo. Hoje é dia 4, quinta, dia 4 de junho. Uh, eu vou tentar gravar, editar e postar tudo hoje, esse vídeo... Se, caso eu não consiga, eu provavelmente vou gravar e editar hoje e postar amanhã. Mas é isso. Desculpa, novamente, pelo barulho que tem ali fora, ok? Porque eu não controlo o trânsito e tá chovendo pra caramba, então faz mais barulho ainda. Mas é isso. Bom, eu vou para a gravação aqui e vamos direto para a gameplay. É nóis. valeu falows e valeus. Ok, é o seguinte. Primeira coisa, eu não sei se vai ficar minimizando. Eu deixei o, o gravador, o action aqui, o gravador de tela gravando por bastante tempo e ele não minimizou em nenhum momento. Então, eu acho que não vai mais ficar minimizando como ficou do outro vídeo. Esses fones aqui são novos, ou seja, meu susto vão ser mais coisa, porque esse fone aqui é bem mais alto do que o outro. E, como eu disse, carros. São umas <risos> ok, então... Vamos lá, é... Não me esqueci como é que se joga, velho. Encontre Billy no laboratório principal. Ok, encontrar o Billy no laboratório principal. Bora lá. Sempre filmando. Eita, cara, que eu tinha esquecido. Esqueci do Johnny, já é Tá, eu preciso ir pro laboratório principal. Morphogenic and canjain chambers. Eu acho. Caraca, eu já levei um susto com isso, velho. Será que essa porta abrindo sozinha é a resposta? Caraca, que lugar é esse, velho? Putz, eu tô perdido, velho. Não sei onde eu tô. Ah, esse aqui é o hall. Eu tô voltando. Não, não, não. Volta, volta, volta. volta. Tá dando umas largadas. Então não, não é da sua internet. É do jogo, não. É do meu PC. Louco. Vai, no pé, vai no pé e volta no outro. É isso que acontece. Sabia que ia ter alguma coisa. Não pode carregar mais bateria. Calaca! Calaca! Eu sou o saborinho. Eu tô full battery. Louco. Ah velho, que merda essa câmera! Eu já tinha me acostumado. Ó, oh, calma a mãozinha! Nossa, que mão feia, mano! No sentido de gráfico mesmo. Tem que abrir. Tô achando que é um jogo de exploração, né? Super, super. Ela veio susto com alguma coisa que eu achei que tava aqui não tava. Cafeteria. Ok, aqui com certeza não é o laboratório principal. Mas deveria, porque é a cafeteria, né? Eu tô full battery, eu né? não preciso de battery. Eu preciso de Documents Ou Notes Tá Eu não fui aqui nessa porta aqui No último episódio o Chris Walker morreu, né? Vai, caramba Esses barulhos Confesso que sim, eu estou um pouco perdido. Caraca. Ah, dessa vez não me pegou. Tá. A seta tá voltando tá para lá. Então, vamos para outra parte porque eu quero explorar. Jogo nem é exploração, eu tô explorando tudo. Mas ah, vai que tem bloco a mente, né, véio? Que isso? Ai! Ai! Sai, sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Ai, ele tá me batendo! Ele tá me batendo! Ai! Que susto! Ai! Que susto! Eu esqueci que era com a visão noturna, mano. Eu tava tentando olhar ele sem a visão noturna. Eu esqueci completamente cara que se vê o tá direto eu sei que não vai ter vai ter battery né mas que faz Ai, não era aqui! Ah, ferrou. Me encerrei. Meu Deus! Meu Deus, onde que Mas não tem como! Como é que eu subo? Não tem pra onde eu ir. Era aqui. Não, não era. Não tem... Mano! Ué! Não dá pra vir aqui. Ah, não Ah, oh, é impossível! Awesome. me tio tá aqui documentos deuses e monstros. Nota para todos os funcionários do consultor MM008. Rudolf Wernick. Ah, Wernick. Ditado mas não lido. Não adorem a multidão. Não permitam que os delírios dos pacientes influenciem suas crenças. Qualquer ser consciente com base nessa tecnologia será tão superior a nós que as ilusões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 de Wernick. Opa, errado. O montador. As câmeras de alimentação. As moléculas precursoras. Vagas memórias de artigos sobre nanotecnologia que eu li na internet. Provavelmente bíblico. Provavelmente distraído. Nem perto o suficiente para saber como destruí-la. Mas o Billy é o centro disso. Encontrá-lo, matá-lo, acabar com isso. O Billy. O paciente do... Peraí. Projeto War Paciente. Billy. É? O War ou é o Billy? O, Bi o Billy é o War Rider? O War Não sei. Os dois.